Bom dia, Marquinhos. Jogue seus cabelos pra mim. Bom dia. Mas tamo aqui, firme e forte. Joguei, hein, mano. Digo mais, vou matar esse eco. Falei ou não falei que ia matar ele? Cantei a bola ou não cantei a bola, rapaz? <risos> Chegou Soraka. Eu vou reto, eu vou reto. Mano, é muito boneco de cor nessas porra, né, véi? Soraka, mano. Sei lá, esse boneco eu tenho raiva dele, véi. Nossa, a Catarina vai morrer ainda, velho. Ai, ah, não boto fé. Vai Marquinho, vai Marquinho. Marquinho! aqui não. Ah, esse cara vai sair vivo, velho. Porra, o jogou bem, ele tinha zonas. o cara tá aqui, o cara tá aqui Ah, cê é louco, doidão, cê é louco, viado Cê é louco, cê é louco, tudo. Eu sou muito man essa porra, véi Pai tá chato Laranja ali Se for laranja, eu já sei aonde que é de onde eu tô? Agora eu não sei. Meu Deus, alguém vai cair. Não, não era. Ah, mano. Qual é, doidão? Então? Barão um minuto. Barãozinho um minuto. Jogando suave aqui. Fazer o fácil, rapaziada. Bem de boa. Leva, leva, leva, leva, leva. Bem de boa. Resetar faz Barão. Nexus, next, next, next, next. Quem tá tryhard é next. Quem tá tryhard é next. Nexus! Jesus! Bate! Bate! Não vai dar, Dudu, acho. Bate, Marquinhos, Bate! AAAAAAAA, ah, caralho! último auto-ataque, É certinho! <risos> último auto-ataque, Dudu! Última mãozinha, Dudu, tudo. último auto-ataque! <risos> Ih, rolou treta bot. Eu vou descer. Joguei muito, joguei muito! Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Fodas, fodas, fodas, fodas, fodas. se, foda -se, foda -se, foda -se. Caralho, rapaziada. Só foda-se, essa pô. é uma palavra. Mas joguei muito, viado. O bicho é. não dá pra fazer nada? Ai! Ô, oh, oh, doidão! Abana aí, dá só pra ele. Será que eu mato aqui, Dudu? Você confia, velho? Mata, mata, mata, mas você morre. Se a Zoe tiver flash, fodeu, velho. Sangue de Jesus tem poder, mano O cara é muito bom no passinho Nossa, não, não, não, esse passinho foi Não, tira o chapéu pelo passinho do cara, mano Ô, oh, por que que eu tô de cronômetro, viado? Ô, oh, nós dive esse cara, Tales. eu tenho o cronômetro, eu tenho, o cronômetro, eu tenho o cronômetro, nós dive ele Que aí? Nós dive, nós dive Não, não, tá vocês, curando, mano. Meu Deus, não vai, Meu Deus, meu Deus, não vai não, não vai não Nice, nice Nossa, baitamos o cara certinho, velho. <risos> o time me curando, mano Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Ai, meu Deus, tô chegando. Pega, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. <risos> deixa eu vir! Pega, pega. Pega ele, pega ele, pega ele. Eu vou pegar, tô nem aí. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ai, meu... Ai Zico, mano. Caralho, que doideira, velho. Olha pega o cronômetro sendo um mano. O cronômetro foi o orf, Jimmy. É. Aí, deixa eu mudar aqui Mano, o pagodinho Como é que Eita tá porra a movimentação aí? Uai mano, esse gank japonês aí É de, gringo, é de, é de japonês mesmo, mano Arigato For the gank aí Como é que é o nick do guerreiro, mano Night. Just excuse me, I don't know what I'm saying All these bitches, I don't know what I'm saying I just wing it, I don't know what I'm saying yeah. I've been drinking all night Please come get me, I just had my love